Oi, gente. Não vai passar roupa não, né? Por que tá... Mas filha, pelo amor de Deus, vai... Eu vou trocar no carro. Não, vai trocar, trocar mal, Eu vou trocar Deixa no carro. Eu vou trocar no carro. Olha bagunça. Fecha! Não, pelo amor de Deus, você não vai sair comigo atrás de mim com essa que... roupa não, hein? Ai gente ela fala demais. Cozinha, cozinha, cozinha, cozinha, cozinha, cozinha, cozinha, cozinha, tudo, velho. cozinha, cozinha, Fica pedindo para todo mundo aqui. Tá de boa. Oi, tô dormindo. Já careca do meu pai, senhor. Meu Deus, meu Ai, Tá faltando alguém aqui, hein? A sua avó pode passar um pouco de vida. Não vou te Gente, chegamos aqui Olha o meu pacareca, Chegamos aqui e Estamos indo procurar comida Minha mãe e o Toti ficaram ali no apartamento Porque ela tá cansada e... É. Almoço Na rua gente Chegamos aqui, pegamos a comida Estamos terminando de comer Ou não, né, no caso estamos, estamos aqui comendo Você Estou desbordando para a mulher E eu aí. nem mostrei o apartamento ainda é. pra vocês, né Ó, gente, vou fazer o tour Aqui o é Silêncio aí, gente que é Ó, que é gente que é aqui, olha aqui A vista daqui, aqui tem um Dalma tá? Olha. aí aqui tem essa mini cozinha aqui olha. tem esse talher fogãozinho gente olha que interessante uma cafeteira janela dá pra ver daqui uma visão bem coisa aqui que eu nome telefone aqui tem a TV tem esse sofá uma mulher dormindo na cama mesa essa geladeira em armários, a gente já botou coisa. ainda Ah, é, só aí mesmo. Tanto de armário. Sofá aqui. Olha só que interessante. Baúzinho. Um baúzinho. Nossa, caramba, como é que você trouxe esse tanto de coisa, mãe? Tem a vista. Olha, gente, seres humanos Quem que gosta, o que não E tem uma favela, aí que você pode ter visto da favela É com muita idade, então né? você cancelando Pode fechar aqui Vamos fechar tudo, ó, gente Deixar tudo escuro Ah, mas eu não vou fechar não, porque vai dar muito trabalho Tem essas luzinhas aqui, olha só que legal, gente Que diferente Ô, Todd, desesperado Porque o meu pai entrou no banheiro Ô, Todd, sai Mãe a mala já tá uma beleza <risos> Já tá toda quebrada a mala que eu é. Segura Gente, ele parece um, um Ele é um idoso, gente Parece uma criança <risos> gente, Olha é queira. isso? O tapete aqui pro bicho Dividindo seu <risos> corpo Mas é isso mesmo assim. <risos> É isso é. mesmo Direita, fotos e tudo. O aparecendo, amor. Todo morreu, sumiu. Sim. Não tá aguentando, é, não. Tá é, bom, é. mundo. tá mais Coitados do cachorro, só, que que que achou, só que queria fazer. deitar em paz. Aqui tem esse banheiro, gente. Chuveiro, tem as coisinhas do pote. assim de tudo. Fala, meu amigo, boa tarde. Tô bem, cara. E esse é o apartamento, gente, que a gente está Gostaram? Agora eu e meu pai, novamente, estamos indo lá no parque aquático Ver o preço das coisas lá, ver como que funciona Nem sei se é parque aquático que fala Olha que lugar Bom, galera, aprendi o cabelo porque tá muito calor Estamos no mercado, gente Aqui é um lugarzinho que não tem quase ninguém Mas pra lá tem muita gente Muita gente Gente, chegamos Compramos um monte de coisa Eu tô muito cansada, com sono Oi, gente Eu tirei um cochilo Acordei agora há pouco Comi os morangos Meu cabelo tá ficando branco Meu cabelo tá ficando branco quer ir no banheiro Então a gente vai descer Vai dar uma andada com ele Olha, gente, o corredor Vai Corredor parece até um backroom Olha, parece até um beco. Calma aí. Ele do Calma, tô aqui. Tá, chega muito. Quero. Vai, vai, vai. Eu, eu parei de criar porque eu dedicava muito aos cães, sabe? Na época eu tinha até cavalo também. Ah, fica mais pra lá, você pegar aqui, ó. Ai, ai, ai, ai. Eu... <risos> o E meu pai tinha falado nauca, boca, vai se cagar toda. Pronto chefe. A gente vai comprar é, é que você ainda é um neném, né? É mais ou menos oh, oh, oh, oh, oh, pai, Não gostou É Ô oh, Todd, eu já tive um Todd Eu já tive um Todd Olha aqui pra mamãe, olha, olha aqui, olha, tira. Ele não quer cheirar. Isso aqui parece São Paulo, um pouquinho, chuva de Nutella. É diferente, aqui é deitado, lá é em pé. Ali que a gente. Compra. Olha, do nada aqui na rua, os peixões. Peixão. Olha, olha, olha. Pera, Todd. Que linda. Tá olha a câmera. Olha, gente. Olha, olha. olha aqui, ó. Pera, <risos> um não gente. Todd chegando em casa limpando a patinha. Hum, hum. Tá zica. <risos> e tá igual a mão, gente. Acabei de tomar um banho, de comer uma pouquinha. Já tá comendo. Eu fiz a minha, que a dela queimou. Isso aqui, o TV tá aqui. O meu pai tá lá dormindo já, gente. Oi, gente. Agora já é outro é dia. A e, hum... É mentira dela! Esse dente tá feio. A patinha dele, gente. Fica assim pelo tempo inteiro. Yeah! Não pode desesperar um cavalo uhum. Vou pegar Viu, uhum. uhum. gente? Aqui em Minas Gerais tem, Você ganha coisa de graça Acabamos de sair tem Umas coisas que vocês viram Você vai ter que deixar o Toad aqui, coitado e Lá na água, ele mais Não pode nem mais Olha, gente assim. Cada passo que a gente dá é uma coisa a gente embora. Falou com Papai Noel. ata. Ah, tá. Isso isso. É assim, então, ah, tá. tá? Obrigada! obrigado. Ai Obrigada. Ai, ah, querido! Aí, meu pai tá filmando lá na frente. Ai gente. Teleférico de Minas Gerais. Aí. Eu vim aqui, eu tinha 19 anos. Agora eu tô retornando. É mal barato uhum. isso, gente. Uhum. Olha, gente. Meu pai lá na floresta, gente. Uhul! Uhul. Uhul. ali. Gente, meu olho tá pequeno. É, sono. É. Ai, tadinho. Tadinho. tadinho. Ali, ali do trem. Passa ali a Maria Fumaça. Ai, em Nossa Ui. senhora. Tinha que ter ido lá beber antes gente, pra poder passar o medo. Cara, tá minha mãe Manola, gente. A marola, gente. Marola que tá cheia das verdinhas, ó. Quem gosta. <risos> Descemos. Gostou? E o que? Puxou o tot ali? Meu Deus, não chega nunca, já conversei, já falei um monte de besteira, não chega nunca. Estou abrindo o dinheiro, dois passinhos tá e já estou abrindo o tot. Já saímos ali do bagulhete, né? E Subimos vendo aqui nos negócios. Tire. Aqui não <risos> Aqui não tem que mais. Mãe. o Cristo Redentor. Olha aqui, Mate. Estamos chovendo bastante. Aqui bem fininho. Olha ali é o manicômio, tá, gente? É primeiro. Aí você pega o telefone e vai para onde eu, cara, durma, saindo da toca por um dia. E a Luísa querendo ir pra, pra casa ver Netflix. A gente só viajando o ano todo. Até parece. Ah. Olha a cara de exposição da minha filha. Gente, eu tô toda feliz. E ela tá vindo pra casa Netflix. Eu tô sem muita expansão Tenteira, né? Eu nem abri o olho Porque se você cai aqui Você não, não para morre, não para Será que tem jacaré? Imagina tenho, a gente é ver para o jacaré Luísa, pulando para, para. Mim. O jacaré para Luísa, pulando para, para. <risos> para, para. Ah, Esse é o Lourenço É um santo Só que eu achei estranho que o pessoal que, que tiveram aqui, o pessoal do YouTube, eles não falaram do, do teleférico. Hum. Então eu falei, acho que trocaram de lugar. E sempre foi aqui mesmo, eu que tinha esquecido. Aonde? Lá? Lá em, lá em cima. Hum. Aí eu, nós Vamos aqui. nos Estados Unidos mesmo. Você dá pra ver a careca do meu pai aqui daqui. Olha, tá tremendo, gente, ó. Uh, na descida. Uh. Olha lá seu pai, vem cá filmando. Ih, E aí, cadê você? Olha lá, olha lá, olha lá. Oi, que Oi. nossa, Vamos embora! me enforcar! Eu tô Ainda não! Ela tá me enforcando! Que maravilha! Que maravilha! gente É muito Chegamos aqui em casa Eles estão fazendo ali pizza O Todd me recebeu muito bem, e Agora são uma e pouca Eu tô terminando de comer a pizza Meus pais saíram, foram lá comprar frango Eu acho pro Natal Tá aí o Todd aqui, o Todd tá chorando Vendo que é bandinha, hein Oi, gente. Então, eles já chegaram no apartamento, né? Me buscaram. E a gente já veio andando e chegamos aqui Agora no parque. Um pouco. Ó, olha, já andei no um parque. O aqui. Pra... Passei. Tô me sentado aqui. É, foi é bom pra também. É. Qualquer coisa tá bom. É. A gente vai me reclamando que eu tô filmando o suficiente. Então tô filmando aqui. Vai é, te uhum. legal é assim... Só mato, gente, não vejo nada de interessante Ai, tá nisso. Bem. Mas tudo bem. Ela tá pedindo, né? Tá reclamando. Eu ouvi. Tão vendo, né, mãe? Gente, só me humilha e só me obriga a gravar vídeo tipo, pro canal. Denuncia, juro, me salve. gente pega é só essa e Twiz. Sua garrafa tá cheia d'água, se Eu trouxe cheia de água. Vou precisar do rato. Ai, gente, minha mãe encheu na garrafa. Já encheu já, mãe. Já, já encheu já, mãe. Já gravei já. É só água. Literalmente água que eles pagaram R$2,99 2,99 no mercado e botaram e aí. Ele vai ficar bom. Do fígado, da hérnia e tudo mais. Tem gosto aqui, pai. Tô sentindo um negócio aqui. bom. É salgada? Essa aqui. Tá bom. Já ficou bom, então. Tô sentindo, né? Hoje não vou A careca dele na água <risos> A cara dele Olha <risos> gente, ele tá se matou com a água da... Tá boa de ferrugem, Tá de ferrugem isso aqui Nossa, o rei Gente, pula, pula Uns bragulhos aqui Muitas coisas mais coisas Ai, deixei mosquito que Já um balanço aqui muito louco, muito grande. Tamanho do balão japonês. Meu pai disse, eu acho que ele é disse Esquinal desbloqueada. Eu examinei. Olha, é muito artístico. Tá vendo gente? Tá vendo outro? Ih, gente, os ó, que gracinha. A gente voltou lá do parque lá. Aí meu pai comprou açaí, comprou sorvete pra todo mundo. A gente veio pra casa, aí Ai, a gente nossa saiu nossa. de novo. Eu e meu pai só com o Todd, porque ele, o Todd queria fazer as coisas dele. E eu fui tomar banho e o meu pai fez toda a sede de Natal, que eu descobri recentemente que é Natal, não tava sabendo. Esse ano nós fizemos diferente o Natal, né? Nós ficamos só nós três, nós quatro, né, com o Todd. A gente sempre faz isso. A gente viajou, janela é aberta, onde tá aberta. Galerinha, Aqui, ó, tamo jantando. É ceia, né? Fala, onde que fala, é Nossa, pequena ceia, né? Gente? gente, minha mãe botou música ali. Enfim, eu tô Você com é prisma. Pred... Eu é tô com prisma de, discor... é, de discordar, porque eu tô com muita fome, então deixa assim mesmo. Eu não tô, gente. Doei de pra ter. Ah, mãe, um manda logo, porque eu quero comer direito. Oi, gente. Bom, já é o dia seguinte. Ontem, depois do que eu mostrei pra vocês que a gente fez que nem lembro o que, que foi. A gente ficou assistindo TV. ficou assistindo TV. Depois meu pai foi dormir, depois minha mãe foi dormir. Eu fiquei acordada. Eu arrumou tudo aqui, ó. E também indo embora. Você faz vídeo e... assim, cabelada? Faz. Meu público já o tá é? acostumado. Já. Último passeio em Minas Gerais. Tô fazendo suas necessidades. Meu pai colocou as coisas no carro. Aqui foi onde a gente ficou. Ali, A gente já chegou em casa Já estamos em 2023 Hoje é dia 24 de 1 de 2023 Que eu tô gravando esse final aqui Que eu tinha esquecido de gravar o final do vídeo Depois, gente, a gente chegou em casa nesse dia aí A gente foi Pra casa da minha tia ainda Gente, acabou que a gente comprou pão de queijo, tá? Eu esqueci de falar Mas a gente quase saiu de Minas Gerais sem comprar pão de queijo Quando a gente tava vindo embora na estrada Meus pais compraram Mas ainda era em Minas, tá, gente? tá toda chique Não tinha não sei o que Não sei o que lá Ai, não sei falar mas amaram, gostaram mais do que o pão de queijo normal Eu gostei, mas eu prefiro o normal mesmo, cheio de agrotóxicos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês puderem deixar o like, ajuda bastante Sei que vocês já sabem disso, mas às vezes a pessoa não Até o próximo vídeo Tchau